Biblioteca Viva apresenta Narrativas sobre a Cidade e a Memória As cidades são uma das maiores obras da humanidade e através delas podemos aprender diferentes práticas, culturas, valores, cotidianos de diferentes locais e tempos. Fotos livres nas paredes, mostrando os céus da cidade, como janelas do mundo. Apropriar-se da memória das cidades é desvendar nossa relação com os processos que designam nossos modos de viver, de constituir coletivos e também as formas de administração das vidas. Um reflexo da vida no espelho do vidro, escondendo as casas com as grades que cercam as ruas. Ampliar, saltar, solear, ligando as meadas e os fios, dos sóis que se filtram entre as folhas. A partir disso, no primeiro semestre de 2019, Nasce o projeto narrativa sobre a Cidade e a Memória. A Biblioteca vive, com as fotos e as pessoas, com o saber dos outros. Através da Biblioteca Viva, desenvolveram-se inúmeras atividades, cultivando a importância de romper os muros acadêmicos e tornar multidão na biblioteca. Fazer dos seus corredores ruas e consagrar os fluxos em seu espaço. A mão que segura a cerca, a luta estampada no muro, a biblioteca vive, com os livros e as pessoas, com o saber dos outros. A cidade nos é apresentada na forma de uma grande biblioteca do saber e do fazer humano. As pessoas que habitam essa cidade são como seu acervo, sua coleção e sua principal obra literária. A biblioteca é apresentada como cidade e vice-versa com diversidade de experiências e possibilidades de encontros. Os riscos da memória no papel, os pequenos escritos, as pequenas árvores, as pequenas coisas, que ainda vivem, insistem e persistem. A biblioteca vive, com o cuidado com as pessoas, com o saber dos outros, as fotos livres das paredes, estampadas pelos emaranhados da vida, das cercas, das sombras, do céu e do chão. Suas vidas, suas memórias, histórias do passado e do presente, narrativas da atualização dos processos de urbanização e também das desigualdades e recortes que classificam e excluem. A cidade e a biblioteca são as marcas das pessoas, o registro de seus gestos, Pensamentos e afetos, nas pedras, papéis, metais, vidros e plásticos, como testemunhas do vivido. Os reflexos da cidade, de carros e árvores, de solo e céu, no mesmo espaço, no mesmo lugar. Das pessoas que refletem e te mostram a ti de volta no seu reflexo. A Biblioteca Vive.